E vamos complementar com esse outro tarô. Deixa eu dar uma arrumadinha, porque eu já quero trazer também um complemento com o oráculo. Câncer, você pode estar se deixando levar por situações conflituosas na sua jornada. E o foco principal de estar aqui e agora é para extrair o máximo de conhecimento que puder, mas de forma prazerosa e divertida. Não se prenda a bobagens que surgem para te deixar mal. Pega apenas o que for importante para o seu crescimento evolutivo e solta o restante. Escolha ser feliz de verdade. Faça coisas das quais te fazem bem e agregam um valor. Porque. É como se você estivesse com indecisão. Faço isso ou não. Vou por tal caminho ou não. E muitas vezes, acaba não se decidindo. E aqui mostra que a melhor decisão é aquela que vem de dentro de você. Apontando para a felicidade. E muitas vezes... Fazer o que vem de dentro, o que te faz feliz, envolve pensar e agir com uma postura firme. Para não voltar atrás ou se perder pelo caminho, com base na verdade e trajeto dos outros. Carta da Nostalgia Foque no aqui e no agora. Talvez você esteja um pouco longe do seu querer, da sua verdade, de onde gostaria de estar ou fazer. E aqui mostra para você estar por inteiro no aqui, e no agora. Colocando um tijolo a mais para chegar lá onde você Fica pensando ou desejando, você pode ser, ter ou fazer o que quiser, mas não apenas só pensando, e sim, tendo ação, se divertindo, Focando no aqui, e no agora, já com a ação para mudar essa cena. Agora, se você está deixando o lugar em que está por vontade de retomar o passado, saiba que assim, como o capítulo passado foi muito saudoso, esse momento agora um dia também será. Então, aproveita esse momento, fazendo um pouquinho para onde você quer chegar, tá bom? Gratidão.